A gente começou e nem, nem sabia o que era a retomada. A retomada nasceu assim de uma angústia, de um sufocamento, né? De um perigo. E aí a gente viu a necessidade de mudar. Quilombo, quilombo, não vive Tem toda uma questão histórica né da nossa história, de nós que começamos, eu, o Gil, a Nilde, a minha mãe. Tem toda assim, uma história antiga, né, mas a, a, a gente percebe que esse, essa resistência ela começou em 2011. Eles precisaram de mim na sala de aula, com a entrada e saída de, de Prefeito no município de Serrano Eles resolveram me tirar da sala de aula E aí a comunidade não aceitou E aí como estava havendo resistência Por parte do, deles lá do governo Aí o pessoal da comunidade Fizeram um abaixo-assinado E levaram para o promotor E que a partir dali Eles não queriam professores De outro lugar Tinha que ser daqui da comunidade Ou pelo menos daqui dessa região Daqui do nosso território nem da sede de Serrano eles não queriam, porque se era para vir dois dias e reclamar da estrada e não ficar Aí o pai chegou, o pai conversou com a gente Se a gente não tinha coragem né, de, de dar aula de graça, pelo menos esse ano E no outro ano a gente resolvia o que ia fazer Aí a gente disse que ele ajudava, como até hoje ele ajuda até com alimentação, às vezes, quando não tem, o pai ajuda. Aí a gente chamou a comunidade e disse que se eles quisessem, a gente dava aula de graça até o final do ano, para eles não ficarem. E a gente só conversava com a secretária de educação para ela colocar os meninos no censo, e enviar a, as cardenetas, tudo em que a gente trabalhava. Aí a comunidade aceitou e a gente fez a matrícula. Fez a matrícula e levou. Ela não queria, de início ela não queria, porque disse que era feio pro município. E a gente não tava nem aí. Mas mesmo assim a gente fez a matrícula e continuou. Aí quando chegou no período do censo, aí eles não resistiram. Aí eles fizeram o censo dos meninos tudinho, sair como tava como eles estavam estudando. Pé de quê? P de... de Tá. tá. tá. Uh, isso. Tá. o que pega mais para nós no desenvolvimento do nosso trabalho é a questão financeira. Porque, olha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu ganho, parte do que eu ganho, eu não, não tenho nenhum medo de gastar dentro da escola, gasto mesmo. Se meu aluno precisa de um caderno, eu compro. Se meu aluno precisa de um lápis, eu compro. Eles me pedem uma caneta, eu compro. Entendeu? O que eles precisam, eu compro.